Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e já vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de câncer. carta da comunhão e vamos complementar. E também uma carta do oráculo. Carta da Renovação Câncer Não se sinta menos ou mais do que alguém. Esteja em comunhão com você, com a sua verdade, para que isso transpareça para fora. Por mais que haja, nesse momento, uma transformação, Daquilo que você investiu e gastou sua energia? Parecendo aí que nada deu certo. Porque pode ser que você cumpriu a sua missão nesse local, nessa situação, com essa pessoa. E vai retornar para o seu local de origem. Ou para aquele plano A de antes. Como se o que aconteceu agora não fosse definitivo, apenas mais um aprendizado. Para você voltar com mais conhecimento, usando isso ao seu favor. Para alguns, é uma percepção a mais para você enxergar melhor as coisas que está fazendo nesse momento, mudando aí algum detalhe que estava passando despercebido. Mas a tendência é sua vida fluir e tudo dar certo. Porque a carta do mundo é a melhor carta do tarot. É uma carta de realização. Sobre tudo o que passou, no geral está acontecendo uma organização para que esteja tudo bem internamente e tudo bem externamente, em perfeita comunhão, como um presente sendo dado a você. E a carta do oráculo, renovação. As energias precisam ser renovadas, ciclos se encerram para que outros se iniciem, com vigor e vitalidade. Aceite com gratidão as mudanças que o universo propõe. Tudo, tudo na existência se renova, nas infinitas possibilidades. E aqui temos... Mais duas cartas de arcanos maiores, que também fala de fim de ciclos para uma renovação. Olha o sol nascendo lá atrás. Gratidão.